Você se sente, algumas vezes, atormentado pela sua mente? Ah, se sente sim Claro que sente A especialidade do cabeção é nos atormentar De diferentes modos Às vezes é a tendência a se colocar no papel de vítima E a gente fica ali Ó oh dia, ó oh azar, tudo acontece comigo, pobre de mim Às vezes é a tendência a se colocar no papel daquele ser irritado, assim, que tudo tá ruim, né? Que tudo irrita, que tudo incomoda e o crítico fica feroz dentro da cabeça da gente. É como ter uma TV ligada dentro da cabeça, passando um filme daqueles que nos deixa assim. Esse é o famoso tormento mental. Então, Vamos pensar como é que a gente faz para se livrar disso? Quando a gente assiste um filme, qualquer filme, a gente se emociona. Se a gente está assistindo uma comédia romântica, a gente torce pelo casal ficar junto, né? E tem aquela ansiedadezinha né? da comédia romântica. Bacana, gostoso. Mas e quando a gente assiste um filme de guerra? Outro dia, eu assisti um filme sobre a, a Segunda Guerra Mundial, um, um filme bem interessante sobre a Segunda Guerra Mundial, mas tinha umas cenas de bastante violência, né? Eu não dou conta de assistir, não. Pego minha almofada assim, faço assim, ó, e fico num estado de tensão. Filme de terror, eu não passo nem perto. Aqueles thrillers, assim, de assassinato, não passo nem perto. Mas outros filmes, né? Aventura, etc. O que eu quero dizer? Está passando um filme, a gente se emociona. Com o cabeção, mesma coisa, gente. O filme passando na sua cabeça, a gente começa a assistir a historinha mental e as emoções afloram, as emoções brotam. Mas quando, como eu falei alguns vídeos atrás, a gente tem essa TV ligada dentro da cabeça, todas as pessoas têm, e algumas pessoas pelo, pela vida que tiveram, por tudo que já aconteceu, elas estão numa situação de meio que amarradas na televisão, acorrentadas assim. E é muito difícil sair. Eu sei disso. Eu já estive nessa situação. Então o que, é que a gente tem que começar a fazer? Já falei em outro vídeo, começar a notar, né? Notar que a TV está ligada dentro da sala e que é só uma TV e que não representa a realidade representa um filme passando dentro da sua cabeça Ok O que eu quero falar hoje nesse vídeo é sobre esse tormento mental, esse tormento emocional, esse tormento de estado que o filme passando dentro da sua cabeça provoca em você diferentes estados para diferentes pessoas a gente busca alívio para isso. O alívio mais comum que existe é o caminho para baixo, chamado o caminho submental, vamos chamar assim, para baixo, que é buscar algum tipo de, de anestesia, como o álcool, como as drogas, até mesmo um cigarro que te anestesia a cabeça, às vezes, fazer compra e a pessoa fica compulsiva por, por compras, compulsões alimentares, né? A gente come aquele doce gostoso, aquele chocolate, aquele bolo e por aqueles instantes, o prazer da, da, das papilas gustativas aqui, né? do paladar, te aliviam a tensão no filme, passando. É igualzinho quando a gente está no cinema né e come, come, come, come para aliviar a tensão do filme. A gente faz a mesma coisa. Então, para nos anestesiarmos do estado de tormento mental é muito comum buscar essa situação submental. E o que fazem as drogas, o álcool, o consumo, o sexo? É, a comida, o que faz isso com a pessoa? Conduz a um estado de doença e tá tudo bem, maravilha, benção Sabe por quê? Quando a gente fica doente, a gente busca a cura e sai desse estado de anestesia do tormento A boa notícia para você é que você não precisa ir por esse caminho Existem outros dois caminhos que você pode escolher um ou outro, ou associá-los para sair do tormento mental. O primeiro é o caminho corpo. Corpo, gente. Pensa, quando a gente está no tormento, vai andar, vai dar uma corridinha, vai andar de bicicleta, vai fazer qualquer tipo de exercício físico, dá dar uma suadinha, né, malha que acontece a gente tira a atenção do filme passando lá naquela salinha dentro do cabeção e vai para a atenção do corpo Fantástico! Geração Saúde! E olha, positivo! Funciona! O outro caminho é ir além da mente né? Eu falei que tem o sub, mas tem o além também Supra-mental que significa meditação, oração às vezes, cânticos devocionais. Canta para Deus, né? Mantras, cânticos, o que você gostar. Sempre que a gente faz isso, vai além da mente ou vai para o corpo, você vai sair desse tormento e vai começar a se desacorrentar da TV. Talvez até você consiga andar pela sala e fazer de conta que a TV nem tá ali. Eu gosto de associar as duas coisas sempre um pouco de exercício é bom ir para a natureza, caminhar bastante, fazer uma trilha comprida isso faz bem para todo mundo então, o nosso nono hábito para 2020 nono hábito para encontrar o ser para desligar essa TV, para ir para o seu coração é livre-se do tormento mental através do seu corpo ou através de ir além da mente. E para te ajudar a ir além da mente, não sei se você já sabe, eu dou um curso gratuito de meditação, está lá no meu site www.spiritcoaching.com.br Vai lá, ferramentas, curso grátis de meditação. só clicar e baixar, todinho para você. E eu espero que esse hábito seja super bom para você nesse próximo ano e que você deixe para mim aqui os seus comentários. Como é que tá sendo perceber esses hábitos? Você comprou um caderninho? Tá anotando? Tá seguindo direitinho o que é para fazer? Tá te ajudando a se tornar uma pessoa melhor? A encontrar quem você realmente é? Um estado natural de ser felicidade? Eu espero que sim. Não esquece de deixar... Um gostei pra mim e um beijo.